Ah, é, foi um reforço muito grande que o Departamento Nacional de DST AIDS e de de Virais deu para o Estado do Amazonas. A gente sabe que, do ponto de vista epidemiológico, né, é, o Estado do Amazonas é o segundo Estado é, no ranking da, da, em número de casos de AIDS. O serviço de descentralização, que era um sonho nosso, né, descentralizar o atendimento às pessoas que vivem com o vírus da AIDS. Né, Dentro dos municípios e na própria capital isso não acontecia. E com a Interfederativa isso começou a, a ser uma realidade. Nós criamos grupos relacionados a organizações da sociedade civil que hoje estão trabalhando no projeto Viva Melhor Sabendo, né, que leva o teste do fluido oral, é, para o diagnóstico do HIV para os seus pares. Pessoas em, em, em moradoras de rua, usuários de droga, profissionais do sexo, outras pessoas que têm uma vulnerabilidade maior né, a, ao vírus da AIDS, e também das hepatites, enfim, de uma IST, e que hoje essas organizações já estão trabalhando. Né, com o reforço da, da Interfederativa e com o apoio da Coordenação Estadual do dst né, Nós estamos trabalhando a questão da, da Prevenção Combinada, que utiliza não só o preservativo, mas a, a, a PEP, né, que é justamente tomar aqueles medicamentos que são para é, evitar a contaminação pelo vírus, associado sempre né, à informação de que o preservativo ainda é a melhor ferramenta de prevenção.